Sinto seu cheiro, seu beijo minha felicidade No escondo desejo demonstro que tenho saudade O tempo é pouco demais pra quem quer de verdade la ia, la ia. Aperta e me abrace E diz que vai ficar tudo bem Meu bem Se veja Sinto seu cheiro, seu beijo, minha felicidade. No segundo desejo, demonstro que tenho saudade. Sinto seu cheiro, seu beijo, minha felicidade. Seu cheiro, seu beijo minha felicidade Me escondo, desejo e mostro que tenho saudade Vem pra perto e me abrace E diz que vai ficar tudo bem Pra e me abrace e diz que vai ficar tudo bem. Me...